Naquele tempo, estava João Batista com dois dos seus discípulos, e vendo Jesus que passava, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe, Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Nesta passagem do Evangelho, vemos João Batista nas margens do Jordão com dois dos seus discípulos. Um sabemos o nome, era André, o outro não sabemos. Quem será? Serei eu, serás tu, podemos ser nós. Naquele tempo, nas margens do Jordão, neste tempo, hoje, na nossa casa, escola, família, amigos, onde estamos? Eles estavam felizes, nós também podemos ter a nossa vida, mas, acima de tudo, muitas vezes, queremos mais. Eles queriam mais e, ao convite do seu mestre, João Batista, foram, foram ter com aquela personagem misteriosa. Não conheciam. Mestre, onde moras? Perguntavam eles. Jesus não lhes deu resposta. Jesus não lhes disse quem era. Jesus não se mostrou logo. Fez-lhes uma proposta. Vinde ver. Eles foram. Foram, ficaram com ele naquele dia, conheceram onde eu morava. Esta é a proposta de Jesus para todos nós. Jesus, em vez de se dar a conhecer logo, Convida-nos a ir até ele. Este é o convite para nós. Vem ver. Vem ver este homem que tens de felicidade. Vem ver este homem que é Deus e que te dá a vida eterna. Vem ver este homem que é a rocha firme onde nós podemos construir a nossa vida. Vem ver este homem que nos dá vida e vida em abundância. Vem ver quem é Jesus. Vem aprender que ser cristão não é apenas pertencer a uma instituição que se chama Igreja. Vem ver que ser cristão não é apenas cumprir uns certos ritos. Vem ver que ser cristão é seguir Jesus. Bora lá conhecer Jesus. É este o convite para esta semana. Deixe-te um desafio. Pensa num amigo, alguém que tu conheças, mas que ainda não conhece Jesus. Vai ter com ele. Fala-lhe de Jesus. Fiquem os dois a conhecer Jesus. É este o convite, o desafio. Bora lá conhecer Jesus. Naquele tempo, João Batista estava com dois dos seus discípulos. Um, sabemos o nome, era André. O outro, olha, não tenhas medo de ser este outro discípulo de Jesus e de João.